Usted do outro lado da la pantalla. se si você está agora vendo este vídeo, mantém-se alerta. Você acabou de permitir-me entrar em en sua vida. Sou inominado e agora estou mais acerca do lo que lo pensa. Sempre estás vendo vídeos teoríficos na web. Sua busca terminado terminada. Talvez... Voy a visitar esta noite de Halloween. Quando menos que te lo esperas, vejo que usted mira como no mesmo fundo de abismo e agora mesmo te mira. Te veo. <risas>